interessante você ter um tênis específico de prova? eu acho interessante pelo fato de você já deixar ele prontinho, preparado, tá, tá ajustado, é um tênis que já está moldado ao seu pé, já está confortável, ele não vai te perturbar em alguns pontos você já conhece ele você já treinou com ele então você deixar ele separadinho para isso e como que é um tênis já meio que especial para prova, ele já está formado você pode poupar ele para você deixar só na prova ao invés de você estar tá usando ele nos treinos também e volta e meia você tem que trocar de tênis para uma prova Acaba que você tem o seu tênis de prova, que é aquele escolhido, aquele que você gosta É aquele tênis leve, né? Que é só para prova, para você justamente carregar menos peso durante o, o, a, a corrida No balanço você gastar menos energia, né? No balanço das suas pernas e tudo mais Então você pode deixar esse tênis para prova que acaba que você dura mais Você já encontrou o, o, o digamos, o seu par perfeito, digamos assim é? para você ir para a prova você deixar ele para lá, tá? Para ir para a prova. Qual tênis para a prova? Vai depender da sua técnica, vai depender do seu fortalecimento muscular. Quanto mais leve for o tênis, menos energia você vai ter que gastar para se deslocar. Quanto menos ele absorver, dissipar essa energia do chão, mais rápida vai ser a resposta do seu corpo a esse contato do chão. Então assim você vai tendo uma noção de como se encontrar. Mas para tudo isso você tem que treinar, tá bom? Treinar o que você tem treinar o corpo para você estar bem adaptado no dia da prova.